Megafone, ia Megafone, megafone. <risos> nasceu Nasceu, nasceu, nasceu, nasceu. Nasceu? O doutor já saiu. Ele foi dar É, eu acho bem. muito engraçado esse hospital. O bebê é parece bom. que ele entra num cano, aí vai pra Acabou. outro quarto Acabou. e depois volta. Ô, Pedro, você oh, Volta, Pedro, Acabou. Acabou. É Alice? Pera. Ih, senhor! É Pedro, vai. Tá as Quem que é essa mulher bonita? Oh, ah. Alice Licinha, vem conhecer. Quem tá que é? Sozinha? Oh, Não. Oh, é a Maitê. Oh. Maitê, oh. essa é a Alice Licinha, minha irmã. prazer, pra mas Quem pra é é que volta, é pra vocês? Prazer. Quem que sou eu, Pedro? Oh, cara, oh, é cara. a Maitê, ué. É? Quem que ela Só é, já, é sua, já, Ela é. é. Já deu certo, ué. né? Já fizemos aqui o uhum. parto. Ela é o quê? Isso aí, que você falou. Ela é o quê? Namorada? Não, o que você falou. O que que eu falei? Filha? Não. Ela é sua filha? Ah, não. É doutor? É, né? A velha, toda vez. Hã? Faz a pergunta de novo, Ulisses. Ela é o quê? Vai ser o quê dele? é Sim. sim. Sim. Ok. Vamos pro Codão, pro corredor, Vai, vai, vai. Ela é, ela é, ela é. Ela é o não fala pra gente, não. Agora eu vou brigar com ela. você não fala pra sua... Calma aí. O neném! Vamos lá, Maite, vamos lá. O neném nasceu, vamos lá. não fala pra Olha o neném! E aí, neném, caralho? Porra! bonitinho! Chegando no hospital, gente. Já Já nasceu Bergulhinha aqui, de ó, na de de virgulinha de virgulinha. Que é o <risos> seu bergulhinho. Ou quer dizer, é a bergulhinha, né? É o é, é ela. Como é que é o nome? Mona Lisa. Não, mas não é. Tem é olhar a Lisa. Qual que é o nome? Qual é o nome? Lula? É Lula? Luna, Luna! Só, para pros cortes. Vamos pros cortes. Bora pros cortes só. Não sabia o nome, eu inventei. Hein? Mona Lisa foi. Ai! Meu Deus! O que que você é minha? Óbvio, eu Ai. Meu Deus. O que você viu? Oh, é? Nã, nã, nã, nã, nã, nã. Não, não, eu não, não. Não, não, não. Você responda. Não, Vamos pros quartos, vem pros quartos. Neném, você vai ter que ir lá. Vamos lá, Neném, Lula. Coisinha mais linda. Ai, puta que pariu. A criança, a criança, gente. Ué, acho que não é aqui não. É aqui sim, o Neném que errou. O neném foi pra outro lugar. Ah, é, caralho. Vambora, neném, caralho. Pega ele aí, Vini. Teu neném? filho, Peguei porra. Neném, vem. Peraí, vem cá. Peraí. aí. Boa. Me responde? Me responde? Me responde você. Tá maluco, ela é a cara do pai. É a cara do pai mesmo, caralho. Igualzinho, olha. Vini, você tá mudado. Você tá mudado. Você fez alguma coisa, é não? Eu Olha o que meu cabelo. Cadê teu cabelo? Ah, é verdade. Nossa. Qual que é o nome do meu, da minha neta? É Luna? Ai, meu Deus. Que diria, Pedro, Deus. quem que é, vai ter? É essa moça aqui, ó. Muito ah, o que que ela é Ela é. então, é o seguinte. Eu saio, eu fico que uns tempos fora porque eu tô morrendo ah, de é pai, uma pai, doença pai, terminal. Pai, terminal que... <risos> e aí, tá você ligado, dá rumo namorada, você quer… Ai que mim, ...que vocês namoram, e a prabia, e o Alceu? Vocês querem? Parabéns, para eu mim, vou, quer uma uma parabéns, Eu vou Parabéns, Vai legal. ter nada, nada contra muito você, muito não sai é porque o meu irmão tem que falar as coisas pra lindo, mim. Lindo. Não, eu, eu acho lindo, que é o lindo, mínimo. Lindo. É, vem. Prepara, vem Ai, meu, Deus. meu Deus. Que <risos> é isso? desgraça! Nasceu, porra! Vai ah, ter tá tudo bem com ele? Não, ele está ótimo. Ele só trata. Fala que se ela não é cara tá. do pai. Oi, filho. É, Feliz. Gente, caiu a pressão, caiu a pressão. Oi, seu Nossa, tira. eu ah, esqueci tudo que você cara falou nos pa, últimos cara 20 cara minutos. Fazer com a minha mãe, é boneco? Fazer com a minha mãe, creme? Vou falar, já vou, já vou falar mesmo. Vou falar? É pra falar? Tô gostando pra caralho dela. Fala mesmo, é isso aí. Pega ela pra mim. É, pega ela pra mim. É, pega pra mim. É, pega ela pra É, pega ela pra mim. É, pega ela pra mim. É, pega ela pra mim. Não, pega ela pra mim. É, pra mim. <risos> Mas é fala aqui. Você não. fala isso pra mim. Alice! <risos> Alice! Você <risos> fala <risos> que é uma ela que transa com que? ela. O quê? O quê? O quê? A coisa é que vocês transam e se gostam, né? O quê? Gente, que quarto é bonito. Criança. Não abre. E esse? Não abre. Tô.